Tudo bem? Eu sou o William Silva Hoje trazendo o tutorial da música O que a sua glória fez comigo Da cantora Fernanda Brum Beleza? Antes da gente ir para o tutorial Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho para receber as notificações tá Lembrando que a cifra desse tutorial Está na descrição Assim como o link do curso para você ser o meu aluno E demais materiais lá Que você queira conhecer sobre o meu trabalho, tá bom? Vamos lá então. Beleza. Introdução é si bemol, tá? E aí vai ter esse acorde aqui, ó. Vai aparecer bastante. É um dó com baixo em si bemol, tá? Beleza? Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma mudança para aparecer aqui. Não, não tem jeito de aparecer dó com si bemol aí na cifra. Então, tá? É um dó com baixo em si bemol. Beleza? Então, de novo, ó. Si bemol. Dó com baixo em si bemol. Beleza? Lá menor. E ré menor. Tá? Repetindo. Si bemol. Dó com si bemol. Lá menor. E ré menor. A introdução, tá, já vai servir mais pra frente na música, na parte do Glória. Glória vai ser isso aqui, ó, tá? Então, eu vou segurar aqui, beleza? E aí eu vou fazer aqui a melodia mais simples, aí depois a gente oitava, ó. E aí você vai me perguntar, cadê o Dó com Si Bemol? Na hora que você faz isso, ó, você praticamente tá fazendo o Dó. Baixo em Si bemol, tá? Então, ó, Si bemol Ó, aqui já vira o um Dó Si bemol ó. Beleza? Então, bem devagarzinho para você ver, ó Beleza? Agora, Dó Si bemol Agora, Lá menor E agora Ré menor, tá? É. Já ia esquecendo. Beleza? Vou fazer mais uma vez bem devagar, tá? Para você ver as notas, ó. Para aqueles que tem mais prática, pode oitavar, tá bom? Então você vai poder fazer aqui, ó. É a mesma ideia, só que oitavado, beleza? Tá vendo? Fazer uma vez devagar, né, ó. Aí vem pra cá Beleza, essa é a introdução Super tranquila, eu acho que é uma música tranquila, tá? De tocar Aí você vai vir aqui pro Si bemol Eu me rasgo Não sei cantar essa música não, tá? <risos> por inteiro, então Si bemol Eu me rasgo Sol menor Por inteiro Lá menor, faço tudo Ré menor, mais bem novamente Aqui esse Ré menor tem um mistério aí, tá? Na verdade isso aqui é um Ré menor com sétima e décima primeira, entendeu? Deixa eu ver Deixa eu ver se é isso, né? Não, é um Ré menor com sétima e nona Tá? Então o acorde que vai dar certo aqui é esse, tá? Então você tem algumas formas de fazer, tá? Você pode fazer aqui, ó, Ré aqui com a esquerda oitavado, tá vendo? E aí você pode fazer aqui, ó, Fá, lá, do Mi, beleza? Então vamos de novo, ó. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas novamente. O acorde que bate é esse, tá? Posso fazer Ré menor? Pode, mas não. Não fica igual, ó. Vou fazer Ré menor, um. Tá vendo? Por causa da nota da ponta, tá? Então faz um esforço aí pra você tentar fazer aqui, tá? Ou você faz Ré menor com a mão esquerda, assim, e toca isso aqui, ó. Novamente, tá vendo? Beleza? Vamos de novo, eu vou tocar aqui, tá? Então, ó. Eu me rasgo. Si bemol. Sol menor. Por inteiro. Lá menor. Faço tudo. Ré menor com sétima e nona. Mais vi, novamente. Si bemol. Eu mergulho. Sol menor. Na mirra ardente. Lá menor. Mas peço que... Sua presença Beleza? Aí vai ter um solinho A base do solinho vai ser si bemol Aí vai vir um sol menor Depois ré menor E lá menor, tá? De novo a base do solinho Si bemol Sol menor, Ré menor, Lá menor, tá? E aí vai dar uma ideia mais ou menos aqui, ó. Vou é... lembrar, né? Aí depois... Tá vendo? Vamos pegar, com calma aqui, então. Sobre esse bemol vai fazer, ó. Aí vai pro Sol menor. Ré menor. Aí vai fazer aqui, ó. Lá. Tá? E sobre o Lá menor você vai cair em Dó. Beleza? De novo, ó. Bem devagarzinho. dá para fazer oitavado para quem quiser, né? Aí volta, tá? Pro eu me rasgo aqui, si bemol, né? Eu me rasgo, sol menor por inteiro, lá menor faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente beleza, lá menor é, mas peço que tua presença aumente, até aqui, e aí. É, você pode, não tem muita coisa pra dedilhar aqui, porque a música é super lenta, super tranquila, e se você ficar dedilhando muito, você pode acabar zoando a música, tá? Então, você pode vir naquela ideia mais... Eu me rasgo... Cuidado com o pedal sustain, tá? Por causa do pad, né? É, aí depois a gente vai para outra parte agora que é E Se Eu Passar Pelo Fogo, né? Si bemol E se eu passar pelo fogo Sol menor Não temerei Dó Na tua fumaça Eu tô lendo a letra que eu não sei cantar essa música de glória Lá menor Eu entrarei Aí vem Si bemol Longe do santo, do santo Sol menor Não sei mais viver Dó Beleza? Então vai, ó. Si bemol, Sol menor, Dó, Lá menor, Si bemol, Sol menor, Dó, beleza? Então, e se eu passar pelo fogo? Não temerei Na tua fumaça de glória Eu estarei Longe do santo dos santos Não sei mais viver e Aí faz um crescendo assim, ó Tá vendo? Aí agora vai ser Mais ou menos parecido com a introdução, tá? Quem já pisou Si bemol o Santo dos santos Dó Si bemol, tá? E em outro lugar Lá menor Não sabe viver Ré menor E onde estiver clamar pela glória Dó, tá? Si bemol, dó A glória de Deus E aí aqui Vai vir um, um Fá com quarta, tá? Esse Fá com quarta Ele tem que ter a quarta na ponta, tá? Então, ó Pode ser aqui, tá? Se você quiser fazer aberto, pode ser aqui tá vendo E aí vem aqui uma, uma coisa que eu sempre falo é, O pessoal tem mania de só querer tocar de uma forma, entendeu? Então, por exemplo, a pessoa vai fazer Dó Ou ela só quer fazer Dó aqui Ou só quer fazer Dó aqui Entendeu? Vocês viram que só nessa música a gente teve alguns acordes aqui Que eles quebram um pouco isso Tá vendo? Esse acorde mesmo. Ele vai quebrar um pouco essas manias. Tá? Então vocês têm que, que trabalhar e lutar contra isso. Vocês tá, têm que fazer o acorde quando aparecer. E esse é um exemplo. Tá? Eu particularmente toco aqui. Ó. Beleza? Mas daria para fazer aqui. Ó. Tá? Então, ó. Fá com quarta. Tá vendo? Beleza? Não tá aparecendo ali porque eu tirei o Dó aqui, tá vendo? Ó? Mas se eu tirei o Dó daqui, mas o Dó tá aqui, ó Então, ó, Fá com quarta E Fá, tá? Então, ó, quem já lutou Já lutou é brabo, hein? Ô, oh, bicho ruim de letra, viu? Quem já pisou Depois vocês ficam comentando, tirando sarro da minha cara, né? no santo dos santos Em outro lugar Sabe viver e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Tá vendo? Quem... Aí você vai falar, o e você. Ah, eu usaria si bemol com sétima maior, né? Quem já pisou no santo dos santos? Eu tocaria aqui, tá vendo? Santo dos Santos em outro lugar não pode viver. tocaria nessa pegada, tá? Até fiz um videozinho, acho que eu postei. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Eu tocaria aqui, tá? Posso até tocar mais uma vez pra vocês, ó? Quem já pisou no Santo dos Santos. Não sabe viver E onde estiver Clamar pela glória A glória de Deus Beleza? Mas é isso, tá? É, depois vem a parte do glória, glória Que vocês podem tocar exatamente a introdução, tá? Ó. Glória aqui, os mesmos acordes da introdução, si bemol, se você não quiser fazer o solo. com si bemol, lá menor e ré menor, tá? Depois cantar glória duas vezes, vem santo, santo. Santo, santo, santo duas vezes, cadosca kadosh, kadosh, Aí joguei um sub-5 pro Lá menor, né? Em... É... Outro sub-5 aqui. Aí depois eu fiz aqui... É... Então aqui a ideia é mais ou menos, né? Si bemol com sétima maior. com si bemol. Aí eu joguei aqui um si bemol com décima... sétima e décima terceira para cair no Lá menor. Aí eu fiz um, um caminho harmônico, né? Cai no Lá menor. Depois eu joguei aqui um Mi bemol com sétima e décima terceira também. Tá vendo? Cai nesse Ré menor aqui. Depois eu fiz um sub 5 para voltar pro Si bemol, né? Entendeu? É que tocando devagar explicando é ruim, né? Tado quem já como é que era tanto. Tá... Então, assim, são as ideias de rearmonização que eu estou trabalhando lá no curso, né? Vai vir algumas aulas novas sobre esse assunto, né? É, também são acordes extraídos da apostila destravando as teclas, né? Então, assim, muita gente acha que é só o exercício de ciclo de quartas. Não, não é. Porque lá que eu escrevi, né, esses tipos de sub-5 aqui, tá vendo? Ou esse aqui, ó tá lá nessa apostila, entendeu? Então se você tiver interesse em se tornar aluno é, e depois quando também lançar essas outras aulas sobre reharmonização, já ter acesso ao conteúdo que tá lá e as aulas que vão vir e também se você tiver interesse em conhecer a apostila destrava nas teclas, o link está na descrição não esquece, tá? Que a cifra dessa música está na descrição também, beleza? Bom, é isso aí pessoal Deus abençoe todos vocês e até o nosso próximo vídeo, hein? Tchau!